Ei, costureira, Sheila Ferreira aqui com vocês. Vim correndo aqui falar com vocês sobre as nossas ofertas de Black Friday. Aproveite as ofertas imperdíveis de 10% a 50% de desconto nas edições de Moda Pet Sheila Ferreira. Todos os nossos cursos estão... Com 10% a 50% de desconto. Vou passar para você a lista dos nossos cursos. A primeira edição ela é de R$ 137. Reais. Você, aqui na nossa Black Friday, vai comprar por apenas R$ 82,20. 40% de desconto. Maravilhosa essa edição. Ela tem mais de 24 modelagens, pet, totalizando mais de 300 moldes para você. Por apenas R$ 82,20. Tá super barato, gente! A nossa segunda edição, de R$ 297,00, ela está por apenas R$ 178,20. 40% de desconto também. Tá muito barato, gente! Essa nossa segunda edição, ela tem 36 modelos para você arrasar. Totaliza mais de 310 modelagens. Você vai amar! Está super barato, gente. De R$ por apenas R$ 178,20, com 40% de desconto. A nossa terceira edição, ela estava R$ 197,00. Agora ela está por apenas 157 reais, 40% de desconto, está muito barato. Nessa terceira edição, você vai encontrar 24 modelagens, dá mais de 240 moldes. Tenho certeza que você vai amar nossas edições, estão muito barato. A nossa quarta edição, aquela edição de outono e inverno, maravilhosa, de 97 reais, ela está por apenas R$ 77,60 reais. Hum. Muito barato, 20% de desconto para você arrasar aí e já começar a fazer as peças de inverno, afinal, no inverno é a época que a gente mais vende, não é? Então essa edição você vai receber 10 modelos exclusivos, são mais de 145 moldes. Então você vai arrasar no inverno. E temos ainda a nossa quinta edição, que é mais voltada para as fantasias e verão. Nossa quinta edição, ela tá R$ reais mas com a Black Friday, ela vai para R$ 97,80, 40% de desconto. Para você fazer muitas peças maravilhosas aí. Ela tem mais de 15 modelos para você, mais de 200 moldes. Tá uma maravilha essa nossa quinta edição de R$ 167,00 por apenas R$ 97,80. Não dá para perder, gente. E tem a nossa maravilhosa edição de cama. Ela já estava barata, ela estava com R$ 97,89. Mas agora na nossa Black Friday, ela sai por apenas R$ 87,30. Tem 10% de desconto. Maravilhosa essa edição de camas, gente, você não pode perder São muitas camas, muitos moldes e muitos bônus para você E também, gente, temos o combo com todas as nossas edições juntas Tem a edição 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Todas as nossas edições num único lugar O valor do combo com as nossas seis edições juntas estava R$ 889 889,88 mas com a nossa Black Friday ela vai sair para você por 50% de desconto gente, tá muito barato tá muito barato as nossas edições na nossa Black Friday não fique de fora, essa promoção é válida somente até o dia 10 de dezembro, depois volta para o valor normal, coloca em dia tuas edições moda pet da Sheila Ferreira, se você já tem falta algum, é a hora de adquirir é agora, se você é ainda não tem, a hora de adquirir também é agora. O combo está na promoção com 50%. Aguardo vocês lá na nossa área de estudo. Venha comigo fazer lindas roupinhas pet, fazer sucesso no mundo pet.